É isso, Jéssica, e agora eu volto com você. Obrigada, Glaucia Araújo, ao vivo de João Pessoa, com as informações, outros detalhes sobre o velório do Gabriel Diniz e também sobre o enterro dos piloto e também do copiloto que estavam a bordo da aeronave, você acompanha agora no Fala Brasil, também no Hoje em Dia e no Balanço Geral, a partir das 11h50 com o Zé Eduardo. A gente vai ficando por aqui, obrigada por sua audiência, voltamos a nos encontrar amanhã, quarta-feira, quero só trazer aqui uma imagem do trânsito para a gente ver como é que está a nossa cidade, algum outro ponto da cidade, esse aqui acesso à Tancredo Neves, paralela, trânsito fluindo com intensidade por aí, Bem complicadinho de quem vem da ACM sentido paralela na faixa da esquerda. É o trânsito ao vivo na nossa cidade. Um bom dia para você.